pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos aqui no, no Need for Speed, estamos dando uma olhada no meu carro, no meu Subaru, né? Esse carro lindo aqui. Eu equipei ele desde o início, né? Porém, eu tenho outro carro, galera. Eu comprei um outro carro, infelizmente eu tava gravando e deu, acabou dando problema no áudio. Mas eu tenho esse BMW aqui também, galera. Olha só que carro lindo. aqui dele, é o Premium, é o Subaru BRZ Premium 2014. E esse aqui é o BMW M3 E46 Deluxe 2006, galera Simplesmente esse carro é fantástico, galera Ele Já vem equipado, todo equipado Já mexi na roda dele, etc Vou mostrar aqui agora pra vocês Só pra vocês derem darem uma olhada, né, mano Olha, a roda dele eu deixei ela branca como Deixei a roda, essa roda aqui, ó A Vontainer VSR 165 uh, A pintura eu deixei branco Pegou secundário, deixei e mudei a roda, quer ver? Mudei o pneu, pneu é, tá no Hankook, Hankook, ou Hancock, eu acho que é Hankook mesmo, regulares Tá aqui então, vamos lá, vamos meter o pé então da, da, da, da garagem aqui A gente tá mexendo no carro já, eu já equipei ele todo, já mexi em alguns aspectos que eu queria mudar Mas tudo bem, vamos lá, vamos sair do carro Vamos sair com o carro na verdade, né moleque? Estamos aqui finalmente no Need for Speed galera, um jogo lançamento, ele lançou hoje, se você tá assistindo esse vídeo, hoje que dia? Se você tá assistindo esse vídeo terça-feira, mano, dia 15 de março é onde que, o, o, o dia que eu estou lançando esse vídeo, que eu estou gravando na verdade, esse vídeo, então é lançamento do game galera, corre lá na Origin, eu vou deixar o link aqui na descrição Caso você queira adquirir o game, o game eu peguei na versão deluxe realmente valeu muito a pena. Pois eu ganhei esse carro e tenho desconto de 10% até... Cara, eu tenho desconto infinito, tá ligado? É lifetime. Eu tenho um infinito desconto, tá ligado? 10% e dura pra sempre no Deluxe E é claro, eu tenho acesso a itens, a alguns itens exclusivos e etc do game Então vale muito a pena você pegar a versão Deluxe Eu vou deixar o link da versão normal e o link da versão Deluxe aqui pra você Na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o game Estamos aqui saindo da nossa garagem Vamos que vamos. O gráfico do jogo não, pode, não preciso falar nada o gráfico do jogo tá sensacional. Vamos que vamos, galera. Vamos jogando, então. Olha aí. Olha o driftzinho. Que lindo. Estamos numa, na frente da minha garagem. Minha garagem ali, né? Vamos passar aqui pra cima. Olha o gráfico desse game, galera. Na moral, olha o gráfico desse jogo, cara. Realmente tá impressionante. Eu gostaria que tivesse de dia, mas infelizmente a EA, ela, ela, ela optou por deixar este game aqui. Uh, de noite, pois de noite ela trabalhou muito bem Vocês podem ver aí, ó O jogo realmente tá muito bonito de noite Curti, curti Frente do meu carro Dá aquele defeatzinho aqui, ó Aquela segurada Vamos um no posto de gasolina aqui, galera Posto de gasolina, não sei o que, que acontece Se a gente passar aqui direto Acho que olha só que beleza Tá vendo a água caindo do carro, galera? A gente vai passando e tá como tá, tá úmido ele vai pingando, mano, a água do carro, cara E ele tá muito bom, bonito, tá vendo? Vou, deixa eu dar uma ré aqui pra mostrar pra vocês Olha isso, galera Olha o gráfico desse jogo Mano, na moral Realmente esse jogo tá sensacional, galera Vamos então, vamos dar uma exploradinha aqui no mapa Já andei um pouquinho já no jogo Já tem mais ou menos uma hora que eu tô jogando ele é, realmente é muito bacana Já que tá vendo, pode perceber Que eu mudei a placa do meu carro Eu coloquei a placa com o meu nome, né O Fonias, né Deixei aqui com, com escrito Fonias ali na placa, acho que ficou bem bacana Então vamos meter o pé aqui Vamos dar uma olhada no Pilotagem limpa, olha só que legal Vamos dar um driftzinho Vamos fazer uma missão Será que rola uma missãozinha? Vamos apertar tab aqui Mapa Estamos no mapa, o que que é isso aqui? Atrás do volante, fácil Corra é, até o frio um sprint de ponto a ponto vem -se quem cruzar a linha de chegada primeiro Beleza, vamos lá então nesse aqui Fazer uma rota aqui, tá bem pertinho Aproveitar Ah, tá ali atrás, ó. melhor passar por aqui ó. Não, lá em cima Putz, dei mole Vamos lá, então, lá pra cima, moleque. Lembrando, o jogo tá no Ultra aqui, né? O jogo tá no Ultra, tá uma beleza, tá lindo demais. Você não tá assistindo em 1080p, meu amigo, coloca 1080p aí, 60 frames, que o bagulho tá lindo. Tá fluindo muito bem. Vamos lá, pera aí. Esqueci de frear com o um freio de mão, galera. Como é que faz? Aí, ó, Page Down aí, corra até o fim do sprint de ponto a ponto Vem skin com as chegar lá primeiro, beleza Vamos lá Atrás do volante, complete o sprint com a M right, Vamos lá, meu amigo Mano, na moral Eu acho que eu consigo Com, essa, com esse carro aqui eu consigo Com o meu outro, com o meu Subaru, eu acho que eu não conseguiria Mas com esse carro aqui eu consigo, maluco Sério, vamos que vamos, estamos aqui nessa corridinha Sprint Vou deixar vocês curtindo um pouquinho a música do game, certo? Então vamos que vamos Beleza, galera, a gente terminou aqui em primeiro lugar Vamos que vamos Vamos continuar aqui a nossa corrida Então é isso aí, galera, a gente terminou então a corrida Vamos agora dar uma exploradinha no mapa do jogo E vamos nessa, maluco Olha, vamos parar no posto aqui? Eu já parei no posto, né? Então vamos sair desse posto, vamos Vamos dar uma explorada Mapinha louco Realmente o jogo é muito bonito, como eu disse anteriormente Vamos lá na highway, ali em cima Deixa eu ver como é que a gente sobe Tô num beco aqui, mano Uma linha de trem aqui do lado, aparentemente Uma linha pontilhada e linha de trem É Ô oh, caramba, polícia, mano Mano, a polícia tá aqui, cara aí Eita, moleque Como assim? Eu sou amiguinho, cara Faz é isso comigo, não A polícia tá tentando nos, nos perseguir, galera Pena que ela não vai conseguir, né Que é correria, moleque Olha, olha, olha Nossa, mano, que drift Mais ou menos um drift, né Não foi um drift muito bonito, não, mas Deu por gasto, né, galera E olha que lindo, olha a lua ali em cima Realmente o jogo tá muito bonito, galera tá, Parece que tá amanhecendo Mas o jogo ele amanhece Só que depois ele anoitece, galera Meio escroto isso, mas A gente tem que aceitar, né? Do jeito que A EA fez o game Ah, vamos que vamos Estamos aqui Perseguição policial Olha isso Vamos fazer um driftzinho aqui ó. Pera aí, pera aí Não foi, não foi, não foi, não dá aqui É muito muito fechadinho Vai, que dá, olha aí Olha a polícia aqui, galera Ô oh, caramba, falha Parou, polícia Vem, polícia, vem Entra aqui, entra na zona de construção Chega aí Vem, moleque Tem que manjar muito, polícia Tem que manjar muito dos paranauê Dos drifts, maluco Olha aí, galera, olha, olha, olha Eita, filhão E é isso aí, galera é desse jeito que eu vou terminando o vídeo Estamos aqui tentando fugir da polícia Mas é, é isso aí, moleque com certeza, galera, muito em breve eu vou trazer vídeos novos de, de Need for Speed. Afinal, o jogo lançamento. Vou ver se eu trago mais vídeos desse game muito breve. Mas é isso aí, tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, dá aquele favorito. Compartilha nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, maluco, se inscreva aí. Porque sempre que sair algum vídeo novo, você vai receber aí na sua timeline do YouTube. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado e valeu!